Você já quebrou sua banca alguma vez por ter dificuldades em construir metas não conseguir parar quando estava ganhando na Best365, por exemplo? Bom, se liga até o último segundo desse vídeo que eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador um passo a passo de como definir as suas metas e lucrar duas, três, quatro, cinco vezes mais na Best365. <música> Opa, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, me chamo Júnior Moreira, criador aqui da Troca Milionária, criador da Comunidade Análise, olha só galera, vai dar 11 horas da noite eu tô aqui gravando aula para vocês então assim o vídeo de hoje vai ser sobre como criar metas essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá da galera do nosso grupo grátis do telegram que hoje já tá com mais de 25 mil pessoas e dos nossos alunos do nosso do nosso grupo VIP também da comunidade de análise por aí vai como criar metas direto chega algum aluno para mim dizendo que é, conseguiu lucrar durante o dia mas não conseguiu parar porque não tinha meta sabe a pessoa tá ganhando tá ganhando tá ganhando não consegue parar ali durante o dia e acaba muitas vezes perdendo a grana no final do dia não sei se já aconteceu com você coloca aqui nos comentários para mim é editor coloca aqui ó escreve aqui ó coloca aí nos comentários galera tá quem aqui já teve dificuldades de parar quando estava ganhando você já teve dificuldade de, de, de parar enquanto estava ganhando se já coloca aqui nos comentários que eu vou te responder beleza bom então é o seguinte se você já gostou do assunto do vídeo eu já quero pedir para você é o seguinte já se inscreva aqui no canal isso é importante para você para você não perder os próximos conteúdos eu quero que você se faça uma pergunta tá você quer ganhar mais dinheiro você quer ganhar mais dinheiro hoje em dia neste mercado se a resposta for sim se inscreva agora aqui no canal para você não perder os próximos vídeos o segundo passo que eu quero te pedir é deixar o seu like porque o seu like é um termômetro para eu saber se você está gostando desse tipo de canal, desse tipo de conteúdo na verdade. Para assim eu saber se eu devo continuar gravando mais conteúdos assim ou não, beleza? Então deixa o seu like e se inscrever agora. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a minha tela com você aqui agora. Vamos lá, o conteúdo que eu quero entregar para vocês aqui, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre metas. Muitas pessoas têm dificuldade de criar metas, Ok isso aqui é considerado uma aula, tá? Então esse vídeo aqui não é um vídeo bonitinho para te fazer rir, para engraçadinho nem nada do tipo. É um vídeo para quem quer aprender, para quem quer se profissionalizar dentro deste mercado. Então, se você veio aqui achando que eu ia mostrar uma fórmula mágica para você ganhar dinheiro com a esportivas, pode achar o vídeo, não tem problema nenhum. Agora, se você de fato quer aprender a ganhar dinheiro com isso de forma profissional, ou se você tá cansado de ficar quebrando banquinha aí por besteira, por não ter meta, por não fazer gestão, fica nesse vídeo até o final, beleza? Bom... Qual que é a, a, a. Eu vi uma estatística esses dias para trás, eu não me lembro onde, tá? Mas eu vi uma estatística que 87% das pessoas perdem, tá? Perdem a sua banca. Perdem a banca por não terem uma meta. Porque quando você não tem uma meta, automaticamente você para de seguir uma gestão. Como que você vai fazer uma gestão de banca se você não tem uma meta para você bater durante o dia? Não, sabe? A conta não fecha. Então se você não tem uma meta definida, automaticamente você vai acabar não seguindo uma gestão de banca. E aí você vai ferrar tudo no final do dia. Ok? Então você precisa elaborar uma meta. Outra coisa que eu sempre vejo acontecendo. A galera define aqui, ó, por exemplo, Meta 50 reais no dia. Ok? Meta de 50 reais no dia. E aí eu vejo que às vezes o cara vai lá, faz 50 reais ele bate essa meta com duas operações, três operações lá no futebol virtual, por exemplo, tá? Futebol real, tanto faz, não interessa, mas é, digamos que a pessoa fez umas duas, três operações e fez essa meta. Então, digamos que ela gastou aí, sei lá, no total, 30 minutos para fazer essa meta. E aí o que, que eu vejo? Parece que cria uma sensação de que aquilo foi muito fácil. E aí as pessoas não... dão valor então o primeiro ponto que eu quero passar para você que antes de você criar esta meta é te fazer entender o valor que tem a grana que você ganha com isso porque a maioria das pessoas não dão valor como que eu quero o que que eu quero dizer com isso só para você entender vamos lá olha só digamos o seguinte eu não sei com que você trabalha hoje não sei qual que é o seu salário mas a grande maioria das pessoas com quem eu converso estão insatisfeitas com os salários que elas ganham estão insatisfeitas com o chefe que ela tem são insatisfeitas com Uh, sabe, com a rotina, tem que pegar um ônibus cheio, um ônibus lotado todos os dias para trabalhar, gasta uma hora de trânsito para ir, uma hora de trânsito para voltar e por aí vai. Para ganhar, muitas vezes, se for dividir, menos até do que 50 reais por dia de trabalho. Então, às vezes, as pessoas passam 10, 12 horas fora de casa para ganhar geralmente 50 reais por dia de trabalho para enfrentar tudo isso. E aí, às vezes, a, a, o mesmo fulano consegue fazer aqui 50 reais com duas operações durante o dia, por exemplo, e o cara não dá valor, ele faz aqueles 50 reais dele ali com duas, três operações, tecnicamente falando de forma rápida, e aí ele não dá valor para parar, ao invés ele parar, sacar o dinheiro e pronto, botar no bolso, não. Porra, eu fiz 50 reais com 30 minutinhos, então Vamos fazer 50 virar 300. Vamos fazer 50 aqui virar 400 hoje. E aí o que que acontece? Ele perde. Outra coisa que atrapalha, a pessoa não pensa no longo prazo. Então, por exemplo, se você somar que a sua meta de 50 reais no final de 30 dias, tá, vai se tornar 1.500 reais. Então você passa a dar mais valor. É porque nós estamos muito ligados ao imediatismo. Então 50 reais aqui, talvez com duas operações, parece que é muito pouco, de fato. porra fiz 50 reais aqui com duas operações. Foi muito simples, foi muito rápido. Então parece ser muito pouco quando a gente olha dessa forma. Você não está analisando que pô, 50 reais hoje, pronto, parei. Pôs quanto é reais amanhã? Pronto, parei. Pôs quanto quantas é reais depois da manhã? Pronto, parei. No final do mês você tem 1.500 reais. As pessoas não param para analisar isso. Então eu quero que você entenda, tá? Eu, tra... eu gosto de trabalhar muito a mentalidade, porque a maioria das pessoas perdem dinheiro nisso daqui, não porque o mercado é ruim, não porque o mercado não funciona, não porque a casa sempre vai ganhar, não porque o grupo do fulano X, o fulano tal não funciona. Não é isso. A maioria das pessoas, eu me incluo nisso, porque aconteceu muito comigo, Ok eu sou homem para assumir isso aqui com vocês, a maioria das pessoas deixa o dinheiro dentro deste mercado, não porque tudo lá fora é ruim, porque o mercado é ruim, porque não sei o que, não sei o que, mas muitas vezes porque não tem a mentalidade preparada, porque eu tenho certeza que muitos de vocês, talvez você que está me assistindo agora, já ganhou dinheiro um determinado dia, e por simplesmente não ter parado, simplesmente por não ter sacado aquele dinheiro, você perdeu, Aquele dinheiro. E aí no final do dia, às vezes a gente caça culpados. Né? Ah não, porque a casa sempre vai ganhar. Porra, se você não tivesse, se você tivesse parado, se você não tivesse continuado, talvez você teria colocado aquela grana no bolso. Então é o seguinte, a partir do momento que você já teve um green dentro da plataforma, seja ela qual for, a partir do momento que você já ganhou uma aposta, é sinal de que você pode ganhar dinheiro com aquilo. Se você não está sacando aquele dinheiro para o seu bolso, já não é mais a casa de aposta isso. É mais aqui, ó é mental, é uma briga interna então a partir do momento que você estipula uma meta para você o game começa a ficar mais interessante então eu quero falar duas coisas com você nessa aula tá não sei se esse vídeo vai ficar muito longo mas é um vídeo de puro conteúdo para você então assista esse vídeo e deixa um comentário positivo aqui abaixo também se você tá gostando desse tipo de conteúdo se agregou para você está agregando para você deixa aí nos comentários poxa Júnior que aula foda grava mais vídeos assim cara eu gostei demais do conteúdo porque isso me ajuda a entender se vocês estão gostando ok? Então, vamos lá. Tem dois pontos que eu quero falar para vocês. Sobre metas, nessa aula aqui agora, como você vai estipular essa meta e sobre como que você vai desenvolver uma crença que vai te fazer levar esse negócio mais a sério. Beleza? Então, primeiramente, sobre metas. O que, que eu te recomendo? Te recomendo focar em qualidade. O que, que eu quero dizer em qualidade? Mais qualidade e menos quantidade. Então, o que, que eu te recomendaria fazer, que é o que eu faço? Eu geralmente bato a minha meta com poucas entradas durante o dia. Detalhe, tá? Se você não entrou no nosso grupo gratuito, ó... Todos os dias eu mando áudios, eu mando conteúdos pra galera lá. Além de entradas, tá? Nós mandamos entradas lá todos os dias. Temos mais de 25 mil pessoas no grupo grátis. Então, o link do grupo gratuito tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, se você não entrou, clica no link que tá aqui abaixo do vídeo e entra lá no grupo grátis, beleza? Bom, olha só. O que, que eu falo quando eu digo quanti, é, qualidade, tá? Eu gosto, geralmente, de bater minha meta com mais ou menos 3, 4 entradas no máximo. Geralmente eu pego entre 3 a 4 entradas no máximo. Eu gosto de pegar as entradas baseadas naqueles padrões que eu ensino para você. Inclusive na última aula aqui do vídeo mesmo, é aqui do canal mesmo, a última aula, a aula anterior, essa daqui que eu tô gravando agora para vocês, é, eu postei uma estratégia que eu utilizo, né? Eu faço, geralmente, umas 3, 4 entradas durante o dia, bato a minha meta... E saco o dinheiro e fora. E aí eu utilizo um padrão que é muito forte para mim, tá? Eu pego geralmente umas 3-4 entradas. Eu gravei uma aula ensinando a fazer este padrão. Se você não não chegou a assistir essa aula ainda, eu vou deixar ela aqui, ó. Vai estar aparecendo aqui no card, em algum lugar do card aqui para você agora. Clica depois para assistir essa aula, porque esse padrão tem alunos aí que estão fazendo até mais de 50, 100, 200 reais todos os dias. Então eu gosto de estipular isso. Eu gosto de estipular minha meta entre 3 a 4 entradas durante o dia. Tem pessoas que eu vejo aí que pega 20 pega 15 pega 30 entradas durante o dia só que qual é o segredo aqui quanto mais entradas você pegar mais chances você tem de levar um red isso é matemática pura tá então digamos o seguinte ao invés de você dividir ok ao invés de você dividir por exemplo digamos que a sua meta seja de 50 reais tá Vou fazer que a meta para chegar a 1.500 um mês ao invés de você dividir 50 reais para por exemplo para 10 entradas, ou seja, fazer 10 entradas onde você vai ganhar um total de 5 reais cada uma, né? Eu faria o seguinte: é claro que vai depender do valor total que você tem na sua banca também, mas eu faria o seguinte: eu dividiria 50 reais de, de meta para, por exemplo, 3 entradas. Aí eu quero te mostrar um desenho aqui que vai te fazer ver como que isso, tecnicamente falando, é mais simples do que parece. Olha só: 50 reais, tá? Então vamos lá: 50 reais. Dividido por 3 três. Três entradas durante o dia tá ó, vamos dividir aqui para você ver ó, 50 reais deixa eu trazer minha calculadora mais para cá 50 reais dividido por 3 dá 16 reais ou seja, você precisa fazer apenas 3 entradas durante o dia que vai te dar um lucro de 16 reais apenas isso, olha só quando nós mastigamos isso ó, então se a gente pegar o total ó Meta do mês, ok? R$ 1.500, ok? Então, por dia, nós temos que fazer 50 reais dividido em três entradas, R$ reais por entrada. É claro que dependendo da estratégia que você estiver utilizando, etc. Não sei como é que vai ser aí, né? Se você está fazendo por pura sorte, chutando, etc. É... Se você está usando algum padrão específico, etc. Não sei como você está fazendo. Mas se você fizer isso aqui de forma bem analisada, etc. Dá pra fazer tranquilamente. Todos os dias, basicamente, eu saco. Quem me acompanha lá no meu Instagram sabe disso. Quem me acompanha dentro do grupo VIP sabe disso. Quem me acompanha dentro do grupo gratuito sabe disso. Basicamente, todos os dias eu saco, na verdade, 315, entre 250 a 400 reais. Todo santo dia. Mas é isso que eu faço, ó. Três, quatro entradas. Utilizando um desses padrões que eu falei pra você que eu ensino na última aula, por exemplo, aqui do meu canal, tá? Então, assim, ó. De forma simples, tá vendo? Como é que fica tecnicamente falando mais simples do que parece? Porra, três entradas e seis reais. E qual que é a regra? Bateu a sua meta, irmão? Saca o dinheiro. Você vai solicitar o saque desse dinheiro, porque aí vem um ponto 2. Qual que é o ponto 2? Olha só para você ver. Muitas vezes, eu quero até que vocês comentem aqui abaixo também para mim. Comenta aqui abaixo do vídeo se você já ganhou uma grana e já sacou essa grana da batch 365 de qualquer plataforma que seja né você já sacou essa grana e você já usou essa grana para alguma coisa eu quero que você coloca aqui na, na aqui nos comentários com que que você usou essa grana mesmo pode colocar pô João, eu paguei um boleto coloquei gasolina no meu carro fiz tal coisa levei a cremosa para almoçar não tem problema coloca aqui para não saber por quê o que que acontece muitas pessoas elas têm assim, ideia é do que Ah, eu vou começar com uma banca vou começar com uma banca pequena aqui de 50 reais e aí eu vou aumentando essa banca até ela chegar por exemplo a mil reais e aí quando ela chegar a mil reais, eu vou sacar o lucro todos os dias. Então se eu fizer, por exemplo, mil e 300, eu saco 300 e vou deixando sempre mil. Só que a maioria das pessoas, tá, não consegue fazer isso. Não consegue subir essa banca de 50 aqui para mil. E aí o que acontece? Ele fica naquela gaiola, porque ele vai perder essa banca quando chegar aqui, ó. E o que, que ele faz? Ele vai depositar 50 de novo. E na hora que chegar aqui, ó, vai perder de novo. Ele vai depositar mais 50. E na hora que ele chegar aqui, ele vai depositar de novo, até ele desistir, tá? Então, qual que é a regra? Para você entender o que eu estou falando: bateu os 50 reais, você vai sacar esse dinheiro. E na hora que você sacar esse dinheiro, você vai usar esse dinheiro para alguma coisa preste atenção, você vai usar esse dinheiro para alguma coisa então você vai colocar, por exemplo, uma não sei, gasolina no seu carro, na sua moto ou você vai chamar sua namorada, por exemplo para ir almoçar fora ou você vai almoçar fora sozinho, às vezes você vai para o seu trabalho ao invés de você levar a marmita, que geralmente você pode estar levando, tira esse dinheiro para almoçar, paga uma conta paga um boleto, faz alguma coisa com esse dinheiro porque quando você faz isso você aumenta a sua crença que nós chamamos de crença de merecimento Cimentou. E quando você aumenta essa crença de merecimento, você passa a levar a mais a sério esse negócio. Por que eu tô te falando isso? Porque aí, no próximo dia, no dia seguinte, quando você fizer seus 50 reais de novo, você vai começar a pensar duas vezes antes de apostar de novo. Sabia? Você vai pensar assim, poxa cara. Não sei se eu vou mais uma aqui, correr o risco de perder essa grana, sei lá, com essa grana aqui eu posso pagar tal coisa. Pô, com essa grana aqui eu posso, sei lá, posso ir no cinema hoje. Pô, com essa grana aqui eu posso aproveitar e adiantar aquela, aquele boleto que eu tô, que tá pendente. Não sei, aí você começa a levar isso mais a sério, porque você tá começando a dar valor pra isso. Você tá começando a entender que 50 reais é muito dinheiro. Tá? Você, não, não, você acha que é, é ganhar 50 reais por dia lá no seu emprego, trabalhando 8 horas por dia, 10 horas por dia, né você rala o dia inteiro para ganhar isso, e quando você ganha isso aqui em duas entradas, três entradas, você acha pouco. Então agora você começa a dar valor a esse dinheiro aqui. Você começa a enxergar isso aqui de outra forma. E você vai começando a aumentar essa crença, porque você está começando a utilizar o dinheiro que você está ganhando com isso para pagar coisas externas. E você começa a dar mais valor e começa a levar isso o quê? de forma pro então essa é que é a ideia Beleza então se você fizer isso daqui ó desenhar a sua meta dividir por quanto você tem que fazer durante o dia baseado no número de entradas que você vai pegar você começa a levar isso absurdamente mais a sério e começa a ter absurdamente mais resultados também Beleza então é isso se esse vídeo agregou para você alguma coisa até aqui, deixa aqui nos comentários, porque isso conta muito. E deixa o seu like também, porque isso conta muito. Porque eu uso como termômetro para saber se vocês estão gostando. E também porque alcança mais pessoas também através da internet. Tá bom, pessoal? Então é isso. Se você quiser saber mais sobre o nosso, a nossa comunidade de análise, vou deixar o link aqui na descrição e entra lá no nosso grupo gratuito, que o link está aqui na descrição também. Beleza? Até o próximo vídeo, então. E valeu!